Fazer com segurança é fazer mais e melhor. Como prioridade, cuidar de todos, garantindo o bem-estar do trabalhador. Contrate um engenheiro de segurança do trabalho. Craia Minas. Construindo soluções.